E aí galera, beleza? Dinah tá com vocês. E hoje, mais um desafio. Como vocês viram no início, uma mega rampa sinistra, mano. Ela vai ser complicada aqui pra galera. E olha só como é que o Spider está tristinho. Porque ele vai enfrentar os vilões, como vocês viram aí, palhaço Witch, Ryuk, Jason. O palhaço da época do... dos anos 90, a primeira versão do Witch. Mano, vai ser bem difícil e eu gostaria que vocês comentassem aí pra quem você está torcendo. Jason, Ryuki, Penal, Palhaço which, a Coisa ou o Spider-Man. Bom, o negócio é o seguinte. No desafio, o Spider vai ter mais oportunidades porque ele vai enfrentar vilões. E tem muito vilões aqui, hein? Então... Bora começar, galera, o desafio, só que nós vamos começar com os vilões. Será que... E derrotar o Spider, olha aí, ó, tá tristinho, coitado. Vamos começar aqui, galera, com o Jason. Nós vamos usar essa moto aqui, porque ela tem um turbo, mano. Ó, ó, ó, essa moto tem turbo, segura. Bora. Vai lá, Jason, será que ele vai conseguir? Essa pista aqui é complicada. Galera, é o seguinte, se o personagem não conseguir aterrissar na, na, na segunda rampa ali, ó. Mesmo que ele caia, ele tem a oportunidade de descer. Então, bom vocês saberem aí. Nossa! Caiu, caiu, conseguiu, conseguiu. Ele caiu aqui. Olha, ele conseguiu. Meu Deus, vai tá complicar pro Spider. Ih, tava muito rápido. Meu Deus. Caiu! Uou, ele caiu na segunda rampa, é muito difícil essa daqui, cara, vai ser complicado. Bom, o Jason caiu, ele tem mais uma oportunidade, hein? então bora para a segunda. Segunda oportunidade do Jason, pega muita velocidade a moto aqui, ó. tem que segurar. Vamos, vai Jason, manda o um turbinho, Eita, tá muito rápido. Uou... E não conseguiu passar nem da primeira Olha a moto, já tá tendo problemas Uou, Jason Bom, seguinte Vamos para o segundo vilão Bora pro vilão do Death Note É vilão? Eu não sei, nunca assisti Death Note Sei que os caras falam muito bem Mas eu nunca assisti, então não sei se é vilão Sei que é feio demais Bora, olha a asa dele Esse aqui vai voar, mano Com Certeza que ele vai voar Vamos lá. Acelerou. Mano, o turbo. Meu Deus do céu. O turbo jogou ele da moto. Aí tá voando. Bom, então ele tem a segunda tentativa. Caiu. Já era, galera. Caiu, já era. Aqui tem que tentar segurar. A moto pegou muita força. Vai. Conseguiu passar Segura, segura, segura Uou, Segura oh. Mano É muito difícil, olha onde a gente tem que cair Vai Será que ele vai conseguir? Conseguiu Meu Deus, ele vai passar Vai passar direto Asa dele Uou, galera Do lado ali, cara Olha onde ele caiu Bom, Ele conseguiu passar as rampas, mas não conseguiu cair no, po no, no ponto final. Então ele vai receber 5 pontos 5 pontos para os vilões. Se completar, vale 10 pontos. Agora é a vez do Venom duas oportunidades para o Venom. Vamos ver se o Venom vai conseguir. Mota bolada, né? Vamos lá, vamos lá, Venom. Será que você está torcendo para o Spider? Ou para os vilões? Vai, vendo? Uia, quase bate. Tem que segurar aqui, tem que segurar. Hum, caiu direitinho, caiu direitinho. Caiu, Beautiful. Vai. Difícil é agora, hein. Vamos, vamos, vamos. Quem curtiu ver o Grit, vai, vendo. Ih, caramba, a moto passa. Como é que chega lá, meu amigo? A moto pega muita velocidade e passa. Tem que estar tá em outro lugar esse alvo. Mas tá aí, galera. Cinco pontos para os vilões. Será que o Spider vai conseguir vencer os vilões? Agora é a vez do palhaço It. Pennywise. Vai, meu garoto. Tem ele ali, a versão dos anos 90, hein? Não sei nem se vocês viram esse filme aí. Bora. E o que é bem difícil cair lá no final Porque a moto pega muita velocidade e passa E também aterrissar aqui, ó É bem complicado Vai It Hum, o It não chegou O It não chegou na primeira Aí o It de novo A moto vai ser assim mesmo Se pegar fogo, já era vai, Não vai pontuar Eu acho que eu não passei Porque eu precisava jogar um turbinho aqui, ó Nessa rampa Aí, ó, passamos, passamos Aqui tem que segurar hum, Caraca, a moto cai certinho Tem moto que não segura aqui, não Vamos lá, vamos lá Como é que passa e joga a moto ali? A moto tá pifando, meu amigo Se você torce print, segura as pontas Ih, caramba, virei Caraca, como é que cai ali, velho? Não passou na, na segunda. Então, não. Haverá pontos. Não conseguiu. Agora é a vez do Pennywise dos anos 90. Não, não sobe na moto do Spider, não. Calma, Spider. Calma, calma. Desculpa. Se eu soltar o matei aí, eu tô complicado. Vamos lá, vamos ver se ele vai conseguir. É muito hardcore cair naquele segundo ponto, cara. Tá virado e a moto passa. Vou ver se esse homem vai conseguir. Bora, palhaço. Já tá na bolada aqui na velocidade. Passou a primeira. Hum, aterriza. Caiu! Caiu! Nossa, é o primeiro que caiu aqui. Ele vai ter a sua segunda chance. E o Spider vai ter quatro, quatro chances, né? É o dobro do, do que eles já conseguiram. Que é só, só ele. Se ele não conseguir aterrissar, já era, hein? Porque vale ponto cair nas duas rampas. Então, se cair aqui. Não precisa cair no ponto final. O ponto final vale 10. As duas rampas vale. Caiu de novo. O que aconteceu com esse palhaço? Tá bugado esse palhaço. Ainda tem um paraquedas ainda, ó. O sujeito. Uou. Marcaram apenas cinco pontos. 10 pontos, né? Que só apenas dois conseguiu executar as duas rampas. Não caindo no alvo final. Agora é a vez do Spider, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha terá quatro chances para derrotar os vilões, lembrando que se ele errar duas, é, se ele errar duas ele já tem chances pelo menos de empatar, então ele tem que acertar três vezes galera, três vezes, pelo menos as duas rampas, é difícil aterrissar, você sabe que quem joga esse jogo sabe que para cair numa altura daquela tem que ter habilidade, Quase ele bate, meu Deus do céu A Spider aterrissa Não conseguiu, não conseguiu Cara, aterrissar Ah, Spider Os é seus poderes Vamos para a segunda chance Ele tem que acertar agora, galera Senão vai complicar Quem torce pro Spider-Man Vamos lá, força para ele, hein Bora Vou Descer vai empinadinha aqui para ajudar ele tem que aterrissar, Spider Vai Não, parece que ele é mais... Ele não consegue aterrissar aqui Os outros conseguiram Não acredito, galera Se ele errar mais uma, já era Agora ele tem chance de completar tudo e ganhar Ou fazer os dois empatar Vamos Terceira tentativa Ele tem que conseguir pelo menos as duas rampas, hein Se ele errar agora, já era quem acha que é fácil, não é fácil, não, meu amigo. Vai, ah, Spider cai direitinho. Não, mano, ele não consegue cair aqui, cara. Infelizmente, galera. Ai, essa luta foi muito desigual, né? Vários vilões versus Spider. Bom, no nosso último desafio, ficou empatado os vilões e os heróis. Dessa vez só dava o Spider-Man com os vilões. O próximo desafio, a gente vai pegar um, uma rampa ou um parkour bem difícil. Vamos colocar eles de novo para ver quem consegue vencer. Bom, galera, quem torce para os vilões. Boa quem torce, quem torceu para o Spider. Triste, porque ele não conseguiu nem aterrissar ali. É isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!